Hoje vamos falar das 5 maiores dificuldades das pessoas que estão com o iPhone 10, o que elas estão passando, porque o iPhone 10 trouxe novos conceitos que não existem nos outros modelos de iPhone. Quer dizer, existem, só que de uma maneira diferente. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Primeira dúvida. Como é que você baixa um aplicativo no iPhone X? Isso se ele for pago ou gratuito, tanto faz. Se for a primeira vez ou depois de alguma atualização, o seu iPhone vai mostrar a seguinte tela assim que você colocar para baixar algum aplicativo. Clique aqui ou pressione aqui duas vezes. aí as pessoas olham e fica tá onde é que eu vou pressionar e toca na tela. inclusive essa foi uma dúvida de do rapaz que está aí atrás da câmera, né, do? é, isso aí é muito é até a pegadinha. <risos> a pegadinha do malandro. mas enfim, como é que você vai fazer simples para resolver esse problema? você vai pressionar o botão lateral duas vezes o botão que a gente utiliza para ligar e desligar o iPhone. Pressiona duas vezes, ele vai ativar o Face ID e você vai conseguir baixar o seu aplicativo. Segunda grande dúvida, Marília, como é que eu alterno entre os aplicativos no iPhone X? Simples assim, observe que na parte inferior do iPhone X você tem uma barrinha, porque agora, diferentemente dos outros modelos de iPhone, você não tem mais o botão de início. É tudo tela no iPhone X. Como é que você fazia? Pressionava duas vezes rapidamente no botão redondo, que é o botão de início. Agora, no iPhone X, você tem essa barrinha na parte inferior e você desliza o seu dedo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e alterna entre os aplicativos e também uma dica agora que eu vou falar para você e preste bastante atenção você vai fazer um movimento de um L de cabeça para baixo ficou confuso observe agora como é que eu vou fazer e me diga se não é um L de cabeça para baixo e você consegue chamar a multitarefa dos aplicativos no iPhone X. Como que chamamos a Siri? Terceira grande dúvida. Não temos botão de início. E agora? Você vai pressionar e segurar o botão de ligar e desligar o iPhone. Pressiona por dois segundos e a Siri será ativada. Simples assim. Quarta dúvida. Como chamar a central de controle? Que na minha opinião, se você não utiliza, passe a utilizar, porque a central de controle, eu digo que você ganha vida, porque são atalhos que você pode colocar nela e chamar rapidamente uma determinada funcionalidade, como o não perturbe, modo avião, o aplicativo de notas, tudo você tem na central de controle. E no iPhone 10 você não vai fazer mais o movimento de baixo para cima, se você fizer somente isso vai fechar o aplicativo e a central de controle não vai aparecer, no iPhone X você vai deslizar o seu dedo aqui do canto superior direito para baixo e assim a central de controle vai aparecer. E para finalizarmos esse vídeo vamos para a quinta grande dúvida, como é que tira a foto da tela no iPhone 10 porque adiós, botão de início não tem mais, e aí como é que fica? Simples assim, você vai pressionar o botão lateral de ligar e desligar o iPhone, juntamente com o botão de aumentar o volume, pressione esses dois botões juntos e assim será feita a foto da tela. Eu disse que ia acabar na quinta, mas... Voltei aqui de novo para te dizer também uma dica, como você vai forçar a reinicialização no iPhone X. E um detalhe, serve também para o iPhone 8 e para o iPhone 8 Plus, porque em alguns momentos você precisa forçar a reinicialização por algum problema. E para você fazer isso, faça os seguintes passos. Pressione o botão de aumentar o volume, depois o de diminuir o volume e depois pressione o botão lateral de ligar e desligar e segure. O iPhone vai desligar e assim que a maçã aparecer, você solta esse botão lateral. Simples assim, você forçou a reinicialização no seu iPhone X. E para saber de mais dicas de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, clique em um link que está na descrição desse vídeo cadastre seu e-mail e assim eu vou enviar dicas semanais diretamente para você. Por hoje é só e até a próxima!